guitarrista, beleza? Vou estar tá passando esse solo aí que você acabou de ouvir, tá? Esse solo foi um pedido do Brendo Tavares, tá? Eu já gostaria além de agradecer ele aí pela participação, agradecer a galerinha que tem comentado no nosso canal aí. Vou listar rapidão aqui, tá? Heleno Silva, tem um investimento certo aí, disse seu nome aí embaixo pra nós aí, que eu não sei seu nome não. Apareceu pra mim só isso. Eliatan Matos, Emanuel Moraes, Lucas Vinícius, Brendo Tavares, que foi o que pediu a música, Damião Batista, Edielson, Hugo, Hugo Guitar, teus 2K2, Goal X, não sei o que é isso também, Google Top, Denis Brasil, Ramon Santana, Antônio da Silva, Adriano Chaves, Kennedy dos Santos, Israel Júnior. Carames, acho que é esse o nome, beleza? Queria agradecer a todo mundo aí pela participação E o nosso canal tá aí pra ajudar vocês, beleza? Então, se você não foi citado no vídeo aí também, pode comentar aí embaixo que no próximo eu cito Beleza? Então, se você não for inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos Comenta aí embaixo se quer aprender alguma música, beleza? Se quiser conhecer um curso de guitarra top aí, dá uma olhada no link da descrição aí Beleza? Então, roda a vinheta! Bom, então vamos lá. O nosso solo aqui, ele está em Fá maior, ok? Ou Ré menor. É, você pode olhar pela pentatônica, né? Então a gente vai começar o solo aqui, saindo um pouco aqui antes da pentatônica ainda. Tá? A gente utiliza a menor natural, mas se você tomar como base a pentatônica, ajuda no mapa aí, ajuda a transpor o tom aí caso precise, ok? Então é só olhar na tablatura que você vai ver que está facinho esse solo. Ok? Então a primeira parte, o primeiro solo é esse aqui. E volta novamente, só que agora a gente muda algumas técnicas e o finalzinho, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó. Nessa parte eu fiz um bend tá? Por que, que eu fiz um bend? Porque eu tô sem a alavanca aqui Então para eu poder fazer aquela voltazinha que ele faz aí na versão que, que pediram tá Então eu tenho essa voltinha A voltinha eu posso fazer com o tá Então eu vou ter que fazer um bend E deixar ele descer devagarzinho Se você tiver alavanca é só tocar aqui na casa 12 E usar a alavanca para descer a nota Ok? Bom, então vamos executar isso aqui agora no tempo correto das notas Só que ainda mais lento que o normal Que é para você acompanhar aí O band. tá? Aí você escolhe a melhor maneira aí. Bom, então a gente vai para a segunda parte da música agora, tá? Ele vai repetir algumas vezes esse trechinho aqui, ó. Tá? Vai repetir algumas vezes. E em seguida a gente vai pegar aqui, ó. Ok? Vou novamente aqui, tá um pouquinho mais rápido. E aí depois vem a descida da escala Se você já conhece aí o modo Jônio A gente vai pegar aqui da segunda corda do modo Jônio né? Já que ele está em Ré Ré menor ou Fá maior O Jônio seria aqui Partir aqui da quinta corda Fazendo shape A gente vai mudar aqui no finalzinho, tá? Vou executar lento agora com a tablatura. Tá, esse pedacinho é assim. Depois a gente vai pegar aqui, ó. Ok? E aqui a gente finaliza o solo. Bom, então é isso aí. Espero que tenha dado para pegar aí, beleza? Então, qualquer dúvida, manda para a gente no, no, nos comentários aí. Se gostou da aula, já deixa o like, já compartilha com os amigos aí, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.